Quero uma, hoje, hoje, hoje O que? Essa manhã, si hoje Como? Como? Depois do dia de natal, fazer uma revolta Desabafar com a minha cunhada, Margarete. Eu não entendi o que ele falou Margarete, minha filha, olha como é que tá minha boca, minha filha hum. Fui, Juntei dinheirinho para fazer meu dente, de colega Oi, mas é que tem que trabalhar? Eu juntei meu dente pra fazer, né, fazer, fui comer a asa de frango <risos> <risos> Mas, escondido lá atrás da casa E meu dente quebrou, né f... fiquei com a... Ah, eu quero saber de dente, quero saber de, de, de, de, de, de hora, pô, eu tô, tô Não digo nada, digo nada, tô indignificado de. tô tô revolt Tô tô revoltada, tô sem dente, vem perguntar com ora! Ah vai, pra caro cacete! Desculpa, cunhada! Pô, menino zoado! Cadê a olha? A olha, a olha, a ah, me dá pagar, fazer. fazer Mandando fazer dente, todo ano é isso, todo ano quebra meu dente, posso comer asa, não posso comer frango tô indigo uma nada de... tô indigo! Tô em diga nada de... tô revoltada mesmo! Não, não, não, não, não, não. Sem dente! Ô, oh, quer saber de hora? Fala sério! Perdi até o, o rumo do... da conversa com sua tia! Sei nem onde eu tava, ah, fala sério, sei que minha, minha cunhada que eu comi foi o, o, o frango escondido antes de meia noite, passei essa vergonha, fiquei o um dente, escutei, tic, dente a uma banda pra lá, uma banda pra cá, nem não pude comer, foi mais nada, sem dente aí, ó querendo fazer um imprante aí, é, fala sério. Eu não entendi esse final, quer dizer, não, não entendi foi nada. <risos> <risos>